Como é que é malta do Aço? Bem vindos a mais um vídeo! Bem, estou a sair aqui da bomba de gasolina e existe vários tipos de combustível no mercado como vocês sabem gasolina, diesel, gás, já, já há carros a pilhas e depois há uma coisa que era que o meu carro estava a andar hoje, que era a fé o meu carro estava a andar na fé chegámos aqui mesmo, ai Jesus que aqui o combustível é mais barato e eu aproveitei que era de caminho mas eu já saí de casa com isto mesmo no zero vim devagar e andávamos, basicamente estávamos a andar na fé, mas vamos dar início a um novo vídeo, onde é que a gente vai hoje? Se vocês cheguem os meus vídeos viram que eu apresentei umas coisas e tal e dei a dica que estávamos em negociações uh, para começar a recuperar a estética aqui do GTI comprar a tinta, as mocinhas não é que ele em mocinha esteja muito mal, uh, para a idade que tem e para os quilómetros que tem não está muito mal, mas em tinta, meus amigos, está mesmo dera tipo, não tem tinta nenhuma já está a começar a aparecer um ou outro pontinho de ferrugem e está na altura de atacar a chapa e eu falei com uma oficina ali na zona de Mafra, é onde a gente vai agora Gorcinhos, que é a Guerra Auto malta, é uma oficina pequena, não é nada daquelas gigantes que fazem tudo, não, isto é uma oficina pequena, familiar, pai e filho só, e eles só fazem pintura, não fazem eletricidade, não fazem bate-chapas, não fazem mecânica, pá, bate só são trabalhos assim pequenininhos, uh, mas não fazem mecânica, não fazem eletrónica, nada, é só pintura, os homens são 100% dedicados à pintura. Eu já vi alguns trabalhos deles e vocês podem ver, eu vou deixar o o Instagram aí eu já ia aqui deste carro, vai sempre com a relação tão alta, que essa gente vai numa terceira. Eu vou deixar na descrição o Instagram dos homens, é Guerra Auto, para vocês verem os trabalhos dos homens, trabalhinhos muito bons. E nós falámos, chegámos aqui a um acordo, e vamos pôr lá o GTI, fazer o tratamento todo, chapa e pintura, para pôr ele um brinquinho, vamos documentar tudo, vocês se precisarem de pintura, se calhar fugiam um bocadinho a essas grandes oficinas, e as ajudavam um pouco mais a estas oficinas familiares, que por vezes têm preços bastante melhores e trabalham muito melhor, porque como estão só dedicados a uma coisa, fazem essa coisa bem, às vezes quando a gente faz muitas coisas, faz muitas coisas mais ou menos, não é? E aqui como é só uma coisa, dedicados a uma coisa, se calhar fica ao pão. Bem malta, vocês fiquem por aí, deixem já aí o like, subscrevam já, partilhem, vão já lá, enquanto dá aqui a introdução podem ir já lá ao Instagram da Guerra Auto, deixar já o vosso like. Nós vamos levar o JITI e filmar aqui o episódio 1. E é alto! <fazos> Ricardo, guerra do teu pai, não é? Isto era ou é do teu pai? Era e é. Era e Ainda continua assim. Pronto, isto é. Isto é uma empresa aqui, já vem de mal muitos anos? Já, o meu pai já está aqui há 30 anos. 30 anos, uma vida. Exatamente. Tu tens quanto? Olha, tem mais anos que eu. isto. Estavas no mesmo a ver. Tenho 26. Um, e pronto, ele, ele já está aqui há 30 anos, ele era bate-chapa na auto sueca uhum. E depois decidiu decidiu abrir aqui uma estufa de pintura em, em Mafra Porque não havia cá na altura E ele abriu e pronto, e foi até hoje Bacana, vocês aqui, eu disse no início do vídeo e agora confirmam me Só fazem mesmo pintura fazem, e pequenos toques de chapa Exatamente, só fazemos pintura e, e pequenos toques de chapa Batidas muito grandes, a gente não tem banho desse site não, não, não fazemos. Mas... Era o que eu estava a dizer no vídeo. Fazer uma coisa bem feita. Exatamente, tem que ser. <risos> é, um mais mais alto, alto nível. É uma coisa bem feita. A gente falámos. Já tinha a dizer isso de seguida. É, o teu cote ainda é old school. É mesmo, é mesmo. Ah, o martelinho. Até ali o martelinho. Mostra, o mostra, ele, mostra, mostra. mostra. que ele tem. Olha este martelinho. Foi ele. Já veio de lá da autoseca, seca olha este martelinho. Top, é a mesma antiga, martelinha, martelinho. Olha, a gente tinha falado, fazemos aqui um conteúdo uh, no GTI. Isto é o GTI, assim à primeira vista, o que é que tu achas dele? pá, Acho que isto é não que... vai precisar de muito martelinho. Não, não, não. não Por acaso ele até está com uma base correira para trabalhar. Tem muita caspa, olha aqui. É, era isso que, que eu ia dizer. A parte que eu acho que está, que está em pior estado é mesmo, é mesmo o texadilho e o capão. É, não é? Isto já foi mesmo ao osso, não é? Exatamente. Olha aqui. Já, já e aqui, aqui já está com um toquezinho disto. É tipo ferrugem, não é? Yes. Já é uma, é uma ferrugemzinha. Mas isto é superficial, não é assim grande. Não é grave? Não é muito grave. Oi, já vais aos pormenores. Queres? Quero? Quero, quero. E acho que a pior parte que, que também tens aqui é que esta parte aqui do. Desta. aqui por baixo da mala. Ah, de é onde acumula água, e não é? E aqui, aqui estás a ver. Tô. Mas é, também é superficial, ainda não tem nenhum. nenhum buraco. Aí por, não dá para ver bem por aí. Vê-se logo quem percebe da poda. Foi logo ao, foi logo ao pormenor! Foi logo ao pormenor! Olha, ainda bem que tu abriste isso porque eu previamente. Já fiz uma encomenda das óticas da frente e óticas de trás. Ok. Que, pá, que eu acho que o carro depois de estar todo, todo pintadinho. Mereciam umas óticas novas. Yeah, o carro depois de estar todo pintadinho. A gente acabar com umas óticas novas à frente que, e acho atrás. Que, acho que vai ficar top. Ou vai ficar qualquer coisa. Olha, aqui em termos de, das tuas instalações, tens o quê? Que é que é Onde é que é a estufa? Podemos é é yeah. é ver? Claro que sim. Top, aqui é onde faz a surprezada. Ah, é. <risos> aqui é onde vem vêm os caminhos. Partes de, de, de. Também damos a parede aqui dentro às vezes. Uh, Para só que damos tudo aqui dentro. Quando é os carros às vezes damos lá fora, coisas pequenas. Okay. Uh, e pintamos sempre aqui dentro. Top! Top. Isto aqui, uh, estás a pensar ficar com isto quando o teu pai claro se reformar? Claro que sim. O, o, a ideia é essa. Então a malta, a malta agora vai ter que aderir porque o homem quer seguir as pesadas do cota. Agora o que é que tu sugeres aqui para o primeiro episódio? É pá, se calhar vamos fazer a desmontagem. Desmontar? A desmontagem. Ok. E vamos, vamos marcar já umas mocinhas que temos aqui, que eu já estou a ver aqui nos painéis, uma mocinha. Hoje. É lá! Um momento, olho de linço! Olho de linço uma hora destas. Estou a ver ali umas mocinhas, a gente marca já, só para ficar já marcado. E pronto. Então vamos à desmontagem. De situação já temos um 106 normal que agora passou a ser um open ou um xr ou que, como é que se chamava para-choque jeito aí fora as abas né? abas e embaladeira só falta sair a última do lado direito mas está a dar luta essas molas essas molinhas estão a dar luta Que nunca levou uma fruta de frente, oh Miguel. Oi? Já são raros. Já são raros, senhor. O GTI chama uma fruta de frente. Olha lá, todo como, como manda a fábrica, como, como manda a fábrica. Pá, parece nunca ter batido. Já. Está muito direitinho, Aqui atrás já levou aqui um toquezinho, não vou, Miguel. Já levou, sim, aqui já vou nada de especial. Mas nota-se que este cordãozinho aqui, estava-me o homem a explicar, já não é igual a este. Mas olha lá, isto está a ter sido só mesmo um toquezinho de merda, meu. É, pá, acho, acho que isso não foi assim nada de é. especial. Estás aí a fazer com o corretor? Estou a ver se as moças mas, saem. Vais apagar as moças. É, é corretor? As moças, está aqui, mas não vou marcar as moças todas e vamos lá para lá ver. Ah, e serve para, para marcar moças? É, eu marco com as moças assim. A ver se, se o gajo... Mas é que é mesmo corretor? É um corretor, sim. Pá, eu costumo marcar assim porque não tenho... Não tenho... Isto depois ele já sai, estás a ver? Claro, pois. Nem não, não vou correr já, já as bolas, ah, mas... não que <risos> Olha lá, fica fashion. Fica gira. <risos> estás aí a ver com o reflexo? Sim, yeah. yeah. assim é Fizeste aqui a marcação né? das, yeah. das moças, yeah. qual é o próximo passo? Pá, o próximo passo é. as etapas prontos, que se seguem agora? Vamos, vamos tirar as moças primeiro, de, de lixagem dos batumes, aparelhar, depois lixar o aparelho e pintar. Ok, Prato olha, um trabalhinho destes, como mais ou menos, pá, com uma base como o meu estava, que até não estava muito má, muito digamos assim. Por norma, qual é o tempo que demoras a fazer isto? Nós damos sempre mais, duas semanas, para ter margem, para ter margem, pode acontecer alguma coisa, estás a ver? Então damos sempre mais um bocado para, para, para a gente não sabe, né? pode acontecer alguma coisa, ou correr mal na pintura, ou pode aparecer algum cliente aí de última hora que precisa ser desenrascado. nunca sabe o que é que pode acontecer, e quando acontecem estas coisas eu prefiro dar um prazo maior, e, e cumprir, né? E cumprir e pá, normalmente é sempre antes de, de, de, do prazo, mas eu costumo dar sempre duas semanas para ter as coisas orientadas. Isto é tudo desmontado, demora, demora mais tempo, mas a gente não vai lixa isolar tudo. Agora vou desmontar. Pois tudo. É? uma coisa é isolar e pintar no sítio. Outra coisa é desmontar tudo. Não é? Exatamente. Bem, está feito. Primeiro episódio. Desmontagem. Ao mais alto Ao tempo. Ponto. Agora, pronto, agora vocês ficam à espera do próximo que já vai ser como ele vai ficar. Já, já bonito. E o teu colo está atiçado com o gato, não é? Está atiçado com o gato, está atiçado com o gato. Bem, explica malta onde é que isto fica assim melhor que eu. pá, Fica em Mafra, mais propriamente nos docinhos. Hum, é perto do pingo doce. Ok. Mas isso. qualquer coisa... Eles eu... mandam mensagem e vais lá pescá las é, ao pingo Doce. É, isso. é mais fácil. Se vão ao pingo Doce e eu vou lá buscá los Ok. Na descrição vou deixar o link do homem, os meus e tal, mas pronto. Onde é que está? Aqui. Guerra <risos> Alta. Labor, laboratório. Laboratório <risos> Guerra Alta. Laboratório Guerra Alta. Fiquem bem, um grande abraço e espero o próximo episódio que já vai estar hum, mais bonito. <risos>